Olá, eu sou o professor Emílio Júnior com mais uma rotina de exercícios para te ajudar a emagrecer em casa, mas olha só, tem que ter sempre a liberação do seu médico, eu quero que você consiga atingir seus objetivos, não adianta ter pressa, não adianta ficar pensando que tem números de repetições, nada disso, eu vou explicar ao longo do vídeo passo a passo Cada um para você ver o quanto é fácil te dar resultado. Em troca, só peço que você já dê o seu joinha e vai lá embaixo nos comentários e vai colocar assim para mim. Professor, eu quero emagrecer a barriga. Professor, eu quero crescer o glúteo. Quero melhorar as pernas, porque aí nos próximos vídeos eu vou trabalhar somente essas áreas que vocês irão lá embaixo nos comentários escrever. Fechado? Ah, no final desse vídeo eu vou deixar uma surpresa maravilhosa, que você vai falar assim, professor, valeu, aí eu vi vantagem. Vamos lá, para emagrecer em casa, primeiro você tem que ter a consciência, a noção que você precisa fazer uma dieta, correto? Ah professor, não consigo fazer dieta, eu posso intensificar o treinamento? Pode, primeiro exercício para iniciar qualquer treinamento é o exercício de aquecimento. Como é que nós podemos fazer um aquecimento? Vamos iniciar primeiro por membros inferiores, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, nós iremos fazer o seguinte, aquecer eu vou querer um aquecimento um pouquinho mais rápido eu não vou fazer aquele aquecimento lento com quem tá com cara de sono ainda tá com a cama nas costas esquece isso menina vem comigo vamos fazer o seguinte ó já dá aquela corridinha assim dessa desta mesma maneira que eu estou fazendo ponta dos dedos dos pés dando uma corridinha professor eu tenho muitos seios então isso incomoda não dá tem alguma outra forma de eu fazer essa corridinha faz em forma de X, põe as mãozinhas assim e aí você faz a corridinha, tá bom? Vamos lá, aumentar essa corridinha só para aquecer, só para aquecer mais essa parte inferior que nós iremos trabalhar a seguir na segunda dica de treinamento. Professor, eu não posso correr, caminha, caminha ó, elevando um pouquinho o joelho à frente, caminhando e marchando, quase igual um soldado. Estufa o peito, contrai o abdômen, ó, quando você marcha, contra indo do abdômen, você já está trabalhando abdominal também. Prestou atenção? Fechado, legal! Segunda dica para te ajudar a emagrecer em casa, e claro, melhorando as suas coxas e automaticamente os seus glúteos como eu falei, direto ao ponto. Vamos lá, você vai abrir as pernas, eu quero que você abra suas pernas mais largo do que a largura dos seus ombros, isso mesmo, mais largo do que a largura dos ombros. Abriu? Legal! A ponta dos dedos dos pés, você vai apontar levemente ou ligeiramente para fora, assim, os joelhos têm que acompanhar a ponta dos dedos dos pés, tá bom? Nesta questão de girar um pouco. Agora, você vai Vai encolher a sua barriga, estufar o seu peito e descer, esticando os braços assim. Só descendo e volta à posição inicial. Desceu. Volta posição inicial, vou virar de lado para você ter uma visualização melhor. Presta atenção, que eu não faço esse movimento de jogar o meu peitoral à frente, pelo contrário, eu tento manter meu peitoral a um eixo imaginário, o mais horizontal, o mais vertical. Vertical, não é horizontal. Vertical, horizontal, o mais vertical possível. Faça a extensão e desço o máximo que eu conseguir. Volta à posição inicial. Desço o máximo que eu conseguir. Volta à posição inicial. Vem comigo, presta atenção. 3, 2, 1. Desceu, subiu desceu, subiu. Como nós estamos sem peso, pode fazer um pouquinho mais rápido, tá? Não precisa fazer tão devagar. Vamos lá, só desce e sobe, para trabalhar bem a musculatura das coxas e bumbum. Joga o bumbum lá atrás, desceu, subiu, desceu, subiu. Essa foi a segunda dica para te ajudar a emagrecer em casa com total segurança, porque eu pedi para você abrir um pouquinho mais a questão das suas pernas, para melhorar o seu eixo gravitacional e automaticamente melhorar o seu equilíbrio, fazendo com que você tenha uma base mais firme para fazer o agachamento. Professor, tira uma dúvida, e se eu fizer com os pés fechados, mais estreitos do que a largura do quadril? Vai se tornar um exercício mais difícil, mas você pode fazer a mesma sequência, ó, colocou os pés bem próximos, paralelos, a largura ou mais estreito do que seu quadril, projetou a mão à frente, desceu, olha o equilíbrio, voltou, desceu, voltou, desceu, voltou. Aí foi onde eu falei para você que entra a questão do equilíbrio, você precisa ter equilíbrio para fazer assim, não tem equilíbrio, abriu e desceu. Vamos ao terceiro ponto para você poder conseguir atingir seus objetivos Trabalhando em casa, olha só, vamos lá, peitorais, vamos dar um descanso nos membros inferiores, membros inferiores vai dar um descanso, vamos trabalhar peitorais, depois ó, abdômen, aí volta para membro inferior, olha quanta coisa legal. Peitorais, como fazer o seu peitoral realmente explodir, no bom sentido, crescer. É fácil endurecer a região peitoral, não é a mama. Muita gente manda mensagem, professor, mas minha mama é caída. Se eu fizer esse exercício, minha mama vai ficar levantada? Vai parecer que eu coloquei silicone? Não, porque você não colocou silicone. Então, para sua mama... Sua mama não é o exercício, é para o peitoral. Claro que você vai ter uma economia, finanças, economia fazendo esse treinamento, porque você vai sustentar, aí sim, a sua mama melhorando o seu peitoral. Presta atenção como é que nós vamos fazer. Eu vou primeiro ficar de joelho. Vamos lá. Fica de joelho aí. Pega um colchonete, um tatame, o que você tiver na sua casa, para você ficar de joelhinho. Vai colocar ambas as mãos, agora você vai colocar a frente, assim, dessa forma. Onde você colocou os braços à frente paralelos, os joelhos paralelos aos seus braços e você vai fazer só esse movimento aqui, ó, dobrar lateralmente, não é para trás. Lateralmente você vai dobrar o seu braço, descer, encostar quase o peito no chão, sobe. Desceu, encostou quase o peito no chão, sobe. Vamos fazer uma pequena sequência para você trabalhar bem essa região? Vem comigo, posicionou, 3, 2, 1. testa aí comigo, testou, um, isso, não vou fazer contagem para não estimular vocês a ficarem contando exercício. Pensa da seguinte forma, a musculatura não sabe contar, então esquece essa coisa de contagem, faz até você sentir ficar fadigada ou fadigado. Ó, fazendo movimento, só esse movimento, sobe e desce, é isso que eu quero que você sinta. Pronto, eu comecei a sentir a musculatura do peito ficando fadigada, então eu paro. Entendeu a lógica? Não tem contagem, eu não posso virar para você e falar para você assim, ah, faz tanto de tanto que vai dar resultado. Não existe isso, tá? Não existe isso. Vamos tirando isso da cabeça e vamos trabalhando com a realidade do seu corpo. O seu corpo sentiu legal. Fizemos o primeiro, aquecimento. Segundo, agachamento. Terceiro, peitoral. Qual é o quarto? O quarto tem que ser barriga tem que tirar a barriga. Então, para tirar a barriga em casa, tem sim a receita, a fórmula de sucesso. Primeiro, da fórmula de sucesso para você conseguir tirar a barriga e economizar muito dinheiro. Você vai primeiro olhar aí na sua residência. Vamos lá, olha onde você está. Tem um sofá? Tem uma cadeira? Tem um armário? Tem qualquer coisa aí baixinho? Tem, eu vou fazer pra você aqui, só que eu vou criar uma cadeira imaginária, tá? Eu vou criar uma cadeira imaginária pra você poder entender como é que a coisa funciona. Você vai descer e vai deitar, assim como eu deitei, de costas aí, por que eu falei que você vai economizar dinheiro pra caramba? por quê? primeiro é a dieta você tem que fazer dieta, parar de comer fora besteira e comer alimentos saudáveis, e segundo é fortalecimento da região abdominal deitou a cabecinha em contato com o solo, vai colocar ambas as mãos nas laterais do seu corpo, imagine que aqui seja uma cadeira tá? coloquei o pezinho em cima da cadeira e relaxei como eu vou fazer para subir professor como eu vou fazer agora simples a mãozinha que estava do lado do corpo agora você vai fazer assim ó vai fazer um x mão direita segurando o ombro esquerdo mão esquerda segurando o ombro direito a perninha está lá descansando, contraindo o abdômen, subiu, olhando para cima, contrai esse abdômen, volta. Subiu, contrai esse abdômen, volta. Agora vem a dica que vale 10 likes, hein? presta atenção. Subiu, solta todo o ar, contrai, volta, subiu, solta todo o ar, contrai. Volta, subiu, solta todo o ar, contrai, volta, subiu mais uma vez, solta todo o ar, contrai, volta só fazendo essa dica você já vai sentir que a sua barriguinha já ficou como já ficou mais durinha não sentiu tem que escrever aí é aquilo que eu falei para você lá no início desse vídeo vai lá embaixo nos comentários e coloca para mim quais são as partes do seu corpo que você quer trabalhar que é para eu trazer nessa nova remessa de vídeos incríveis coisas reais, coisas que vão te ajudar muito. Aqui é o professor Emídio Júnior, mas não acabou não, porque ainda tem mais. Lembra que eu falei para você que nós iríamos trabalhar mais uma vez membros inferiores, já com outro exercício, tá bom? Agora, o exercício é o seguinte. Muitas mulheres e homens também reclamam que essa parte interna da coxa fica flácida, consegue endurecer as laterais, mas a parte interna da coxa fica muito fraca, muito flácida. Como é que você vai resolver isso? Fácil e simples. Presta atenção, vai abrir mais uma vez as pernas mais largo do que a largura do seu quadril, abra mais largo que a largura dos ombros, isso aí, abriu. Aí você vai fazer o seguinte, ó, vai flexionar as pernas dessa forma e vai parar numa posição que você consiga ficar bem, tá? não precisa ser nem muito lá embaixo ou muito menos ficar aqui em cima, porque aí você não está fazendo nada. Mas você vai fazer só um pouquinho de esforço, tá bom? Desceu, segurou, ficou nessa posição de lutador de sumô. Essa posição, você vai estar trabalhando ó, bem a musculatura interna das suas coxas. Fica o máximo de tempo que você puder ficar nesta posição. Não existe um conselho mágico, não existe uma numeração, não existe um tempo. Só o seu corpo, só a sua musculatura vai determinar para você o tempo máximo que você vai ficar. Olha só, já estou ficando esse tempo tô começando a sentir aqui as perninhas ó, começando a querer tremer. Esse é o primeiro sintoma que todo mundo quer parar. Todo mundo quer parar quando começa: "Ai, professor, tá tremendo. Ai, professor, tá tremendo. Continua. Tá tremendo. Aguenta, aguenta, segura. Deixa começar a arder. Deixa começar a arder. Aí você vai fazer o seguinte, você não tá de bobeira, vai lá embaixo nos comentários e vai colocar para mim: "Professor, realmente, olha, passou aquela tremedeira, começou a arder. Agora tá começando a arder, tá ardendo." Então você vai colocar lá embaixo, sim, só isso, eu vou saber que esse sim é da ardência, tá? Fica tranquila. Então você está sentindo arder, aí depois da ardência vai vir uma dor, um misto de dor com tremedeira, um misto de dor com tremedeira e aquela queimação, aquela queimação é a musculatura agindo, é a musculatura trabalhando, é a tensão máxima que você quer da tua musculatura. Aí se não der mais para ficar nessa posição, lentamente, você levanta, já vai sentir que a sua coxa, a parte de dentro da sua coxa, ficou totalmente dura. Ou eu tô mentindo, vai lá embaixo nos comentários, é a única maneira que nós temos de bater esse papo, de conversar, é quando você vai no, nos comentários, por isso que eu bato tanto nessa tecla, vai lá nos comentários, fala pra mim, às vezes a preguiça né, mas para com a preguiça porque é benefício para você e assiste até o final, que no final eu vou dar aquele presentinho que vale ouro. Agora em todos os meus vídeos eu vou trazer um presentinho que vale ouro para vocês. Vamos fazer agora o seguinte, nós fizemos inferior e agora nós iremos fazer superior, superior trabalhando as costas, então vamos trabalhar toda a parte das costas e também vai melhorar o equilíbrio, são exercícios que vão te auxiliar a realmente emagrecer em casa, vamos lá! Nessa dica você vai ficar assim, na posição de quatro apoios, que é essa posição aqui, Vai ficar com ambas as mãos paralelas. Vai fazer a extensão da perna direita, esticar a perna direita. E vai esticar o braço esquerdo, assim como eu fiquei aqui. Segura o máximo de tempo. Aqui você precisa contar, tá bom? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, 16, vamos fazer 20, 17, 18, 19, 20. Mudou, vamos fazer 20 para o outro lado. Afinal de contas você quer ambos os lados certinho, alinhados. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Você vai fazer esse tipo de treinamento ele vai trabalhar todo o teu corpo tá? todinho teu corpo, vai pegar lá da pontinha do dedo das mãos até a pontinha dos dedos dos pés, então você vai estar tá passando por todo o seu corpo, é comum no início você fazer o exercício assim olha só presta atenção aqui e ó, opa eita não é comum, isso é comum tem vários alunos que tem esse problema, então para solucionar esse problema, começa devagar. Primeiro estica uma perna, pega a firmeza, o equilíbrio, devagarzinho, vai tirando a mãozinha, mantendo o equilíbrio, esticou aê. Valeu, é isso aí que você tem que fazer. Agora eu não estou de bobeira. Vou aproveitar esta posição aqui de quatro apoios para fortalecer o abdômen. Um exercício que eu costumo dizer que é o exercício top. É o exercício que te faz ficar com milhões. Isso aí! Milhões! É o seguinte, preste atenção. Você vai fazer a extensão das suas pernas, que é esticar. Os braços vão ficar na posição de uma prancha abdominal. E você só vai fazer esse movimento com uma perna. Só esse movimento, olha. Traz e volta. Vamos lá. Esse movimento eu vou fazer poucos, porque ele é difícil, tá? Para quem tá começando. Então, 3, 2, 1. Comigo, vou fazer devagar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfeito! Aí você pode descansar se você quiser, pelo menos 10 segundinhos descansando, volta à posição inicial a perna oposta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e dez. Pronto, nós fizemos um trabalho aqui que muito interessante, nós trabalhamos agora a parte inferior do abdômen, deu até para suar, olha só, você já vai ficar assim ó, já derretendo. Gente, suor não é sinônimo que você está emagrecendo não tá, vou deixar bem claro, suor não é sinônimo que você está emagrecendo, ah, na verdade o suor nada mais é do que vamos falar a ah, de uma maneira bem simples, é como se fosse a refrigeração, aquele ar condicionado interno quando o teu corpo está muito quente e aí ele faz o que? Você transpirar para automaticamente o seu corpo tirar um pouco ou diminuir um pouco esse calor. Então o que você está perdendo aqui é líquido, não é gordura. Ah, mas meu suor está gorduroso. Não, esquece, você está perdendo aqui líquido tá? Deixando bem claro para você poder entender e aí quando alguém vier falar qualquer coisa, você ajudar, auxiliar essa pessoa a entender como é que as coisas funcionam. Agora, agora vem aquele, aquela cereja do bolo. Você que foi lá nos comentários e comentou, falou e papapipapapou vamos lá, ganha logo o presente. O presente é o seguinte, eu tenho um blog, eu tenho um blog que eu vou começar a alimentar muito material nesse blog, e lá nesse blog eu vou jogar uma receita low carb para você, isso mesmo, mas essa receita não vai substituir a sua ida ao médico, fica a dica, essa receita não vai substituir a sua ida ao médico. Ah, mas é uma receitinha que eu pego pela internet? Não, não é receitinha que você pega pela internet. É o um nutricionista parceiro do canal que vai montar uma dieta bem simples, um exemplo de dieta simples para você poder entender e por que não colocar em prática, fazer uso, mas tendo a liberação da sua nutricionista, do seu médico, para te auxiliar a perder peso. Pô, melhor do que isso, só você se inscrevendo no canal, apoiando o canal, não é obrigatório, você apoia se você achar que vale a pena, todas as dicas que eu estou passando aqui realmente estão te ajudando, aí você vai falar, poxa, o professor está ajudando pra caramba, vou ajudar o canal, porque eu ajudando o canal eu sei que ele vai trazer muito mais materiais como este aqui para vocês. Claro que eu gostaria de dar uma aula de quatro horas como eu dou aula para os meus alunos, pegando firme, não dá, tem que ser dinâmico. Então eu estou passando essas dicas aqui, aí você vai lá nos comentários, conversa comigo, todo mundo que mandar mensagem, eu vou mandar o link lá do blog para você poder faturar esse seu super brinde do canal. Compartilha aí com a galera que você conhece, compartilha com todo mundo e voltamos aos treinamentos. Até nosso próximo encontro.